Todas as vezes que eu estou andando aqui na Avenida Paulista ou que eu estou descendo, por exemplo, de um voo em São Paulo, o avião fica circulando porque o trânsito em Congonhas é muito grande, o trânsito aéreo. Eu fico imaginando quantas pessoas dessas poderiam estar comprando o meu produto ou o meu serviço. E a quantidade é infinita. Mas como será que eu consigo prospectar, chegar em cada um deles? Um minuto do sucesso. O Márcio Miranda porque os meus competidores também querem vender para os mesmos clientes, seja lá serviço ou produto. E eu tenho certeza que você deve fazer essa pergunta. Quanta gente andando, quanto potencial, como é que eu chego em cada um deles? O segredo da venda é sempre alimentar aquele funil, porque aos poucos os clientes vão desistindo, não tem a verba para comprar, compram do concorrente, então você tem que sempre alimentar lá ali em cima, para embaixo você ter bons negócios. Como é que a gente faz uma boa prospecção? Primeiro, escolhendo o perfil do cliente. Para quem você quer vender? Quem precisa do seu produto ou serviço? Qual é o perfil do seu cliente ideal? Quantos anos ele tem, com que ele trabalha, o que ele faz, onde ele mora? Tudo isso é super importante para você focar, para você saber como vai oferecer o seu produto ou serviço. E se você quer mais detalhes, não deixe de conhecer um curso online novíssimo, okay. o Vendedor Campeão. Onde você tem essa informação? VendedorCampeão.site Dê uma olhada, são 10 módulos, tudo que você precisa para vender melhor, vender valor, negociar e ganhar mais dinheiro. Tá bom? Grande abraço, a gente se vê lá. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.